Boa noite, amados irmãos, com temor e tremor que eu estou novamente aqui para liberar o estudo dessa noite e antes da gente começar o estudo, eu gostaria que você pudesse baixar os teus olhos, curvar a tua face, que a gente possa juntos orar ao Pai. Bondoso Deus, querido Pai, Deus Altíssimo. Estamos aqui novamente na Tua presença, Senhor, ou melhor, não queremos jamais sair da Tua presença, como diz o salmista. Pai amado, nesta noite que junto com cada irmão que estiver acessando este estudo, Senhor, a gente possa novamente clamar em uma só voz, para que o Senhor vá e sopre o Teu vento, Senhor, naqueles enfermos, Pai. Que o Senhor possa vir com a Tua mão poderosa sobre os enlutados, Senhor. Que Tu possas trazer o fôlego de vida, Pai, para cada uma destas famílias e destes enfermos. Senhor Deus, eu Te entrego a minha vida mais uma vez, a minha casa, a esta igreja e a vida dos meus irmãos, eu apresento, apresento a Ti, Senhor. Para que Tu venhas, Pai, com sabedoria e graça e faça, Senhor, do nosso coração um lugar fértil, para que possa semear a tua palavra Senhor, mas que juntos em oração possamos clamar Senhor e também te agradecer por cada enfermo Senhor que tu já curaste Pai, Pai eu te agradeço principalmente nesta noite pela vida da nossa irmã Andréia, que Senhor tu tiraste ela daquela UTI Pai, e ela está no quarto com a sua família Pai, que assim como ela, Senhor, tu traga esperança para muitas e muitas famílias, Senhor nós te clamamos mas entendemos e aceitamos que a tua vontade seja feita e não a nossa esteja conosco, Senhor, mais uma vez amém irmãos, eu gostaria de iniciar o estudo te contando que no dia 16 do 3 de 2020 eu liberei o o último estudo presencial que eu houve aqui na igreja naquele momento nós de fato não saberíamos tudo isso que estaria para acontecer e hoje um pouco mais de um ano depois nós continuamos aqui online O que eu quero te dizer com isso irmãos é que a gente não desistiu porque o Senhor não desiste da gente e a gente persiste neste caminho Buscando poder dividir a palavra do Pai, porque antes nós somos ministrados por Ele. Irmãos, que tu, possa, que, irmão, que tu possa receber o estudo dessa noite, que Ele possa falar no teu coração. E por isso, o tema dessa noite vai ser Floresça em Meio ao Caos. Irmãos, nós estamos vivendo no meio do caos, estamos vivendo e sobrevivendo. Em meio a um caos que a gente não tem enxergado muito a saída. Eu não falo só do caos atual, né? Eu falo também do caos que já estava antes disso tudo acontecer. Mas o caos atual, irmãos, nos colocou num lugar muito diferente. Que a gente estava acostumado, de fato, a estar quase que todo o tempo que é em casa, o que mais nós ouvimos neste último um ano é fique em casa, se puder fique em casa, fique em casa, cansamos de ouvir e continuamos ouvindo no atual cenário que fique em casa, irmãos, nós não sabemos aonde nós vamos chegar agora, mas a nossa única certeza é que nós não devemos tirar os nossos olhos de Cristo durante todo o caminho. Deus, onipotente, onipresente, aquele que é o mesmo ontem, hoje, para sempre, não tinha como plano que nós estivéssemos vivendo em meio ao caos. E eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia comigo em Gênesis. É muito conhecido, em Gênesis 1, nosso primeiro livro da Bíblia. E é por isso que eu te digo que por mais que tu tenhas lido inúmeras vezes essas passagens que nós vamos falar hoje, eu creio que o Senhor sempre tem algo novo de novo na palavra dEle. Sempre o Senhor vai te revelar algo novo na palavra dEle, irmão. Se tu ler hoje, amanhã ou daqui a um ano. E é por isso, irmãos, que eu vou ler para vocês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 Chamou, de, chamou Deus a, a, a luz de dia e as trevas, noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Um pouco mais à frente, irmãos, no 9, disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e no ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom.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 Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra sobre todo o firmamento. Criou Deus, criou pois Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes. E um pouco mais à frente, e viu Deus que isso era bom. Irmãos, no 24, disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E viu Deus que isso era bom. E aqui, irmãos, no 26, eu gostaria que tu prestasse bastante atenção. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, a, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.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 dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhe será para mantimento e assim se fez. Viu Deus quanto tudo fizera e eis que era muito bom. Até aqui, irmãos. Irmãos, após criar o homem e a mulher, foi que Deus de, diz que foi que ele viu que tudo era muito bom. Porque até ali onde a gente passou, irmãos, ele dizia que era, que era bom aquilo que ele tinha criado. Mas quando ele completou a sua criação, quando ele criou a imagem e a semelhança dele, que era o homem e a mulher, ele viu que tudo era muito bom. E é por isso, irmãos, que essa declaração de Deus mostra para mim e para você que a vontade de Deus não era que vivêssemos em meio ao caos. Irmãos, ele declara que o homem e a mulher era algo muito bom. No 2.8, ele, o Senhor planta um jardim no Éden e põe nele o homem e a mulher. No 2.15, a gente vai passando assim um pouco mais rápido, irmãos, e eu te desafio a que tu leia isso tudo depois deste estudo, para ver o que o Senhor também tem para te falar nessa noite.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 e cria a terra, o físico o material, planta um jardim no Éden, onde há o encontro dos céus e a terra, onde o homem e a mulher podiam viver o físico e o sobrenatural num mesmo espaço. Deus cria um lugar perfeito, onde eu e você desejaríamos obviamente morar, tem uma boa vista da janela nem janela né o todo tem uma boa vista tem uma far... boa comida boas árvores um jardim lindo um espaço para cultivo não há irmãos e agora eu digo para as irmãs nem celulite porque eles andavam pelados e não tinham nem vergonha então não existia ainda o pecado no mundo era um lugar perfeito irmãos onde o homem convivia com o material e o sobrenatural, onde ele convivia com os animais, andava com Deus na vidação do dia e ainda morava num lugar perfeito. O Éden, que é um lugar de encontro, ele representa o reino de Deus. O Éden representa a vontade de Deus, irmãos, que é habitar entre nós. Em Gênesis 2, 16 e 17, sabemos bem que ele dá apenas uma ordem ao homem e à mulher. Que da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderiam comer, irmãos. Porque neste dia certamente morreriam. E em Gênesis 3, há a fatalidade, a queda do homem. Onde Deus expulsa o homem e a mulher do jardim comeram da árvore do bem e do mal e automaticamente perderam a comunhão, você entende irmão? O pecado entra na terra, é como se eles tivessem dito para Deus, ok, agora quem decide o que está certo, o que está errado somos nós e não mais você, romperam a comunhão original da criatura com o Criador. Irmãos, eles romperam o um entrelaçamento do ambiente natural da criação, material com o espiritual. Entra o pecado no mundo e a gente entra no caos. Irmãos, Deus não desejava, como eu citei antes, que a gente habitasse no caos. E nós hoje, irmãos, não vivemos nada diferente disso nós olhamos ao nosso redor, onde já enxergávamos caos, maldade, um mundo perverso, ainda vem um vírus e acomete o um mundo inteiro. Ainda vem um vírus que nos tira a liberdade de ir e vir naturalmente, sem máscaras, sem tantas proteções. Mas, não somente isso, a pandemia trouxe um ambiente de morte. Você se deu conta disso? E, neste ambiente de morte, em que já vivíamos em meio ao caos, a gente já vivia num ambiente de culpa, onde eu culpava o outro pelos meus erros, onde eu culpava os outros pelas expectativas não atingidas, Onde eu culpo o outro por ter pego o vírus. Onde eu culpo, culpo, culpo. Quem tem culpa, irmãos, tem medo. Medo de ter as suas próprias falhas expostas. Medo de decepcionar e ser decepcionado. Adão culpou Eva, culpou até Deus. Eva culpou a serpente. Quem te acusa, irmão, é o Satanás. Quem veio para matar e roubar e destruir é Satanás. Destruir a tua vida, os teus sonhos, veio para roubar a tua família, veio para matar tudo aquilo que há de esperança. Mas irmãos, mesmo vivendo em meio ao caos, o propósito de Deus não mudou para mim e para você. Ele quer habitar entre nós, Ele quer habitar em nós continua sendo o principal objetivo do Pai. Mas como Deus vai habitar entre nós? Como que a gente poderá, mesmo em meio à pandemia, onde nem a igreja nós fomos possibilitados de vir? Como mesmo em meio a tanto caos a gente pode experimentar o céu e a terra novamente? Irmãos, e está aí o que eu acho lindo demais, João 1,14 o verbo se fez carne e habitou entre nós Deus se fez homem para voltar a habitar entre nós para se fazer ainda mais conhecido para mim e para ti dois mil anos depois irmãos, e se Jesus veio e morreu por ti e por mim eu posso novamente experimentar os céus e a terra no mesmo lugar. Foi preciso que Jesus fosse crucificado para que não vivesse mais entre, mas em nós. O desejo de Deus é que eu e você possamos voltar ao Jardim do Éden. O desejo de Deus é que a gente seja uma extensão do reino dEle. O desejo de Deus é que a nossa casa seja um pequeno jardim do Éden em meio ao caos. E é por isso, irmãos, que o tema dessa noite é Floresça em meio ao caos. O desejo de Deus é que cada um de nós possa cultivar em casa, dentro da nossa morada, um jardim do Éden. E onde foi que nós mais ouvimos neste um ano de pandemia? Fique em casa. Se puder, fique em casa. Se puder, fique em casa. É o que nós ouvimos e continuamos ouvindo mais de 365 dias depois. Irmãos, a gente precisa viver isso agora. E eu, a gente precisa transformar o nosso lar em uma extensão do reino de Deus um jardim em meio a este caos. Em casa, eu e você não precisamos de máscaras. Em casa, a gente não precisa desta proteção. Em casa, a gente tem a liberdade de ser a gente mesmo. Quer saber, irmão? Foi assim que Deus te criou para que tu sejas tu. Mas por que a casa, por que o jardim em casa? Eu quero te dizer que eu e você somos habitação do Espírito Santo. Não é só a morada física, irmãos, é a morada espiritual. Coríntios 6:19, somos templo, somos casa, somos morada de Deus. Este é o momento de nós crescermos na espera. Na espera por cura, na espera por vacina, na espera por um novo amanhã. Este é o momento em que eu e você precisamos florescer em meio ao caos. Irmãos, o Senhor colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. E se a nossa casa deve ser o pequeno jardim do Éden em meio ao caos, nós precisamos cultivar e ver florescer quem está à nossa volta. O jardineiro, irmãos, ele não planta para cortar. O jardineiro, ele planta para ver florescer. O jardineiro, ele planta para contemplar o crescimento. Irmãos, a gente precisa viver essa cultura do cultivo. A gente precisa mais do que nunca deixar a cultura da exploração e assumir a posição de cultivar quem está à nossa volta. Se tu fores um comerciante, aí sim. Aí tu tens essa cultura de que eu planto para cortar e vender, porque aquilo é o que eu preciso para mim. Eu planto para ver o que, que aquilo pode me fazer bem e não fazer bem ao outro. Eu planto para satisfazer o meu umbigo e não ver o quem está ao meu lado crescer. Mas, irmão, se eu cultivo, se eu tenho a cultura de cultivar, o meu pensamento é o que eu posso fazer para ver o outro florescer. Irmãos, quando eu estou completamente comprometida com o crescimento do outro, eu estou comprometida em ver a minha casa crescer e florescer. Eu invisto no outro. Cultivar é enxergar acima do meu próprio umbigo. Cultivar é enxergar prazer no crescimento do outro, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus tios, avós, dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Eu não sei, irmão, quem é que mora na tua casa e mesmo, irmão, que tu esteja morando sozinho, tu não está sozinho, porque o Senhor está aí e tu tens toda uma vizinhança que tu podes cultivar. Irmãos, a nossa missão na terra é amar o outro como a nós mesmos. Como que eu posso chamar o outro de irmão e não desejar que ele floresça? Irmãos, a felicidade do outro, ela pode e ela deve ser a nossa. Ter prazer em ver o outro crescer, irmãos, é, é ter um prazer de crescimento próprio. A cultura do cultivo, do jardineiro, é mexer na terra. É podar quando preciso, é esperar e contemplar o crescimento. Mas é principalmente crescer enquanto espera. A gente tem um, um, inúmeras páginas para ter um relacionamento com Deus. Saibam que só a Bíblia sem revelação, ela é, ela é a Bíblia. Mas a Bíblia, irmãos, quando eu quero mais de Deus, como nós estamos andando neste tempo sedentos por Jesus... Nós precisamos querer algo mais. Precisamos querer algo mais do que apenas o nosso umbigo. Precisamos querer algo mais em relação aos outros. Precisamos amar os outros como a nós mesmos. Precisamos cultivar e auxiliar o crescimento do próximo. Toda a criação de Deus é sobre relacionamento, irmãos. Precisamos, como diz Paulo, renovar a nossa mente para transformar o ambiente à nossa volta. Você já reparou quando chegamos em casa extremamente estressados? Como a gente consegue minar aqueles que estão à volta? Mas quando nós estamos realmente felizes, irmãos, o poder de transformar o ambiente, ele é incrível. Mas como desenvolver isso? Como desenvolver a mentalidade da exploração versus a mentalidade do cultivo? A mentalidade da exploração, ela aponta, ela critica para destruir. A mentalidade do cultivo, ela critica em amor para ver o outro crescer e florescer. Irmãos, quem cultiva vive para o outro. Quem explora vive apenas para si. Irmãos, as nossas palavras elas têm poder. As minhas palavras e as tuas têm o poder de destruir ou então de cultivar. Irmãos, assim como a perspectiva que temos ao olhar para o outro é uma decisão nossa, a gente precisa entender, como diz a minha mãe, que eu adoro citar ela, né? é uma, sempre uma grande inspiração para mim, ninguém é totalmente bom, mas ninguém é totalmente ruim, irmãos. Somos nós que precisamos mudar a perspectiva como enxergamos o outro. Mais do mesmo não funciona. Ouvir uma ministração, irmãos, que possa estar te trazendo exortação, crescimento, uma palavra de, de apoio, irmãos, e simplesmente depois dessa ministração não mudar nada, é porque tu estás sendo mais do mesmo. Nós precisamos olhar com uma perspectiva diferente. É como... Se a gente pudesse olhar para as falhas do outro e imaginar como Jesus olharia para essa pessoa. É difícil, né, irmãos? Nós somos humanos, carnais. É muito difícil viver só no espiritual. E eu falo por mim. Eu tenho as minhas próprias dificuldades, inúmeras dificuldades. Tem, ter que escrever e, e buscar aqui uma referência de leitura é o que eu preciso, mas é o que eu preciso, irmãos. Eu preciso ter uma referência porque é assim que o Espírito trabalha em mim. Antes da ministração, durante e depois, porque eu volto e visito aquilo que eu escrevo e aquilo que, eu, que é inspirado pelo Espírito, Senhor, uh, irmãos. Ajuda muito pensar, para mim pensar como Jesus olharia para aquela pessoa. É tempo, irmãos, de eu e você semearmos. É tempo de nós cultivarmos. Irmãos, a poda, ela faz parte de qualquer cultivo. Em casa, eu tento cultivar orquídeas. E para isso, a gente precisa de um tempo de espera, porque a orquídea demora muito a florescer novamente. E o Ney, meu padrasto amado, sempre tem a paciência de me explicar. E me explicou muito sobre a poda da orquídea, onde há as folhas uh, amareladas, aonde está tirando a energia daquela orquídea. E com a gente é mais ou menos assim, não é, irmãos? A gente precisa podar em amor aquilo que pode estar nos tirando a nossa energia. E assim a poda será para o crescimento do teu jardim, irmãos. Para o teu crescimento e o crescimento do outro. Nós precisamos ser jardineiros neste tempo enxerga o que há de bom no outro e semeia isso, não é mentira irmãos, é profecia do poder semear o que há de bom no outro e lidar em amor naquilo que não está de acordo, profetiza na tua casa, no teu trabalho, profetiza na tua vida, irmãos, semeia em Deus, rega no Senhor, cultiva as palavras do Pai, o que eu tenho tentado fazer em casa, irmãos, é toda vez que alguma nuvem cinzenta quer surgir, nós temos a mania de colocarmos algum louvor, para que a casa toda mude, para que a casa toda tenha um outro ambiente, irmãos. À noite a gente procura sempre semear nos nossos filhos lendo as histórias da Bíblia para as crianças, orando com eles, trazendo a verdade. E assim, irmãos, eu acho que a gente está buscando um caminho de cultivar quem está dentro da nossa casa. Irmãos, a gente pode se perguntar o que eu posso fazer para o meu marido crescer e florescer? O que eu posso fazer para os meus filhos, para os meus tios, avós? Todos nós somos chamados a esse cultivo. Se somos templo do Espírito, onde o Senhor quer habitar, entre o físico e o sobrenatural, irmãos, eu e você somos chamados a sermos nós. E a nossa casa, um pequeno jardim do Éden em meio ao caos. As palavras con constroem, irmãos, é tempo de ter tempo de qualidade. É tempo de desligar a TV, o Netflix, o celular, as redes sociais. É tempo de organizar a vida. Sempre é tempo em estar comprometido ao cultivo dentro de casa. Quer saber mais? Quem mais cresce com isso é você. Quem mais cresce em estar comprometido com o crescimento do outro é você. Irmão, se você está um pouco perdido, a gente sempre precisa usar essa frase que eu adoro. Irmão, te aconselha com quem se aconselha com Deus. Nós temos inúmeros irmãos na igreja, na igreja que podem te dar esse auxílio, irmãos. Irmãos, os jardineiros também podem, mas eles não humilham, eles não arrancam, eles não forçam, eles não agridem. Se você perceber que a crítica vai construir o outro em amor, fale. Se você perceber que a crítica for destruir, se cale. Jesus é a nossa inspiração diária. Porque ele elogiava a, em público e corrigia no secreto. Irmãos, é tempo de assumir as responsabilidades do lar parar de culpar o outro e eu mesmo, sair desta zona de culpa e entender que mais do mesmo não funciona. É hora de você e eu mudarmos. Assuma a sua responsabilidade. Nossos filhos são o nosso reflexo. Somos um espelho no lar. Se nós não estivermos bem, a casa não estará bem. Irmãos, o meu filho, há mais ou menos um ano, levou uma mordida no rosto de um cachorro. E aquilo foi tomando uma dimensão enorme. E eu gosto de dividir e testificar aquilo que o Senhor faz na nossa vida, porque eu acredito que assim eu e você conseguimos ficar mais próximos. E essa mordida acabou desencadeando medos enormes do meu filho, ele tem cinco anos. Uh, em conversa com o pediatra, ele nos auxiliou e, e disse, quem sabe vocês busquem uma ajuda fora, né? Nós estávamos orando, jejuando sobre a vida do Benício, e nós buscamos uma psicóloga, que foi um, a mão de Deus poderosa ali, que nos disse que nós deveríamos ser agentes terapêuticos dentro de casa. Não forçar o Benício, irmãos, mas que a gente pudesse auxiliar ele no crescimento, nos ensinou como algumas palavras podem auxiliá-lo a tirar este medo e entender que ele poderia novamente brincar com os cachorros na rua, irmãos eu te digo como o Senhor nos coloca nesta noite, em Gênesis 4,9 tem a história de Abel e Caim e a gente sabe bem que que Caim, ele mata Abel. Mata o seu irmão por ciúmes. E o Senhor vem e questiona ele. Deus pergunta, onde está o seu irmão? E Caim responde, por acaso sou eu o tutor, guardião dele? E o que eu quero te dizer com isso? É como se Deus respondesse para ele, sim. Todos nós, irmãos, somos guardiões uns dos outros aqui na terra. Se a nossa crítica for... Destruir o outro, a gente se cala Se ela for construir, a gente fala E isso a gente aprendeu com o Senhor E nós em casa, com o Benício, como contei a história do cachorro A gente aprendeu como as palavras poderiam construir E como nós, como guardiões da vida dele Poderíamos estar auxiliando no crescimento, no desenvolvimento Para que ele pudesse florescer Irmãos, se eu e você nos chamamos de irmãos, a gente assume a responsabilidade de sermos guardiões uns dos outros. Irmãos, amados irmãos, o Senhor nos chama a entender a Sua palavra. A chave para guardar a família é o não. O não maduro e comprometido com os pés no Senhor. O não protege, o não em amor protege, irmãos. Se eu estou comprometida com o crescimento, o não protege. Não pode ver este filme, não é para a tua idade. Não pode ir na festa, não é para ti. Não pode, não pode, não pode. É claro que a gente precisa de um não maduro. Adão poderia ter protegido o seu jardim. Adão poderia ter protegido Eva se tivesse dito Não. Se a nossa casa estiver em submissão a Deus, não há como a nossa casa não florescer, irmãos. Deus nos ordenou a não fazer imagens dEle. Sabe por quê? Porque a gente leu lá no início. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Irmãos, o que o Senhor diz para mim e para ti nesta noite é que Ele quer se ver refletido no teu rosto para o outro. Irmãos, Deus nos ordenou a não fazer imagens, irmãos. Tu entende a profundidade disso, irmão? Jesus, Ele hoje habita em nós. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Que a gente possa vir a Deus, irmãos, assim como nós estamos. Sem máscaras, irmãos. Nós somos indivíduos diferentes. Olha quem você é, te conhece, tenha e busque a intimidade com o Pai leva a tua casa na cultura do cultivo Jesus morreu crucificado para habitar em mim e em você e ali firmou-se uma aliança completa irmãos e eterna e para finalizar o estudo dessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida sobre a tua casa sobre o teu trabalho que tu possa ser um pequeno jardim do Éden em meio ao caos. E que tu possa, irmão, ver prazer no florescer do outro. Porque o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós neste tempo. Irmão, olha para o Senhor. Não tira os olhos dele. E permanece no caminho. Eu desejo a Ti e a Tua casa uma ótima noite. Que a gente possa se encontrar muito ainda em oração, irmãos. Assim como nós estamos fazendo no grupo das pérolas, onde a gente se encontra em oração às 11 e às 18 horas, orando por cada enfermo. Irmãos, que a gente possa sim se encontrar em oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém.